Muito bom dia, mais um debate do Canadá começando pra vocês E hoje é mais um dia da nossa viagem, nosso daily vlog aqui no meu canal Se você viu o vídeo da Paula de ontem é, você sabe que a gente passou por Winnipeg, né, em Manitoba, e agora a gente está indo em direção a Thunder Bay, Ontario. E a gente está quase passando aqui pela divisa das províncias, de Manitoba para Ontario. Já foram mais ou menos 45 horas de estrada. E hoje a gente está é indo para Thunder Bay, uh, é uma viagem um pouco longa, agora vai começar na verdade a parte da viagem que é a mais cansativa e a mais longa de todas até agora. Porque são mais ou menos sete horas daqui até Thunder Bay e depois saint Sauls marie nas sete horas. E depois a hora a Toronto e enfim, né? A gente vai continuar a viagem por aqui. Então, se é interessado nesse vídeo, fica comigo e Uau au! Não dá pra tirar uma foto da hora dele aqui com o portrait. Não. Tá. Tá aí, é Que bonito é? E aí, Link, você tá com medo do viado? Ai, meu Deus. Que perfeito. Tem um lá dentro da massa, você viu? Por que tá encarando a gente? Sei lá. Você gosta de posar pra foto, amigo? só é Instagram Instagramer? Né? Acho que ele gosta de posar pra foto mesmo. Oi! Olha. Pô, Cissa, você assustou o bicho, Cissa. Ah. Começou a latir pro bichinho. Olha, ela tá brava ainda. Olha, ela tá encarando, Babs! Uh, welcome uh. to Ontario! Yeah. Caraca, moleque, Chegamos em Ontario mesmo! Chegamos, moleque! <risos> de BC, olha, tá melhor na rua! De caralho! Olha a avenida, ficou melhor mesmo! Que loucura, Caraca. cara! <risos> Chegamos em Ontario. E, obviamente, a gente vai parar para tirar a nossa clássica foto na placa da província, né? Não, não tem como não, não tirar foto na placa da província, não é mesmo? E olha que engraçado, a gente chegou em Ontário e a, a estrada já fica melhor. É muito engraçado isso. E aqui, ó. Chegamos em Ontário. DBC a Ontário. Uhum. Chegamos em Ontário. província da Avril Lavigne. Província da Avril Lavigne, província que fica Toronto, uhum. Oroa. Na Ágara Falls, daqui a pouco a gente tá chegando na cidade grande, moleque! Primeira parada em Ontário, obviamente não poderia ser diferente das outras paradas, a gente vai parar no Timmy's Tim Hortons, que é um Starbucks canadense, né? Na verdade, né? aqui ó. Todos os lugares que você for no Canadá, você pode não encontrar pessoas, mas você encontra um Tim Hortons, que no caso vai ter pessoas lá dentro trabalhando, mas Tim Hortons é um negócio que você encontra em qualquer lugar, qualquer cidade canadense, por mais.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 Era só mais um dia normal da viagem e a gente nem sabia o que tava pra acontecer. E aí, do nada, essa notícia apareceu. Para, você tá me zoando, você tá me zoando. A gente acabou de receber é, um e-mail da imigração que... Pelo que parece, a gente foi aprovado na nossa residência permanente no Canadá E como aqui no Canadá tem bastante scam e e-mails né, fraudulentos, etc Eu tô ligando na imigração direto pra confirmar se esse e-mail é verdadeiro E se a gente agora é residente do Canadá, de fato, ou não Então a imigração me colocou aqui no on-hold, eu tô esperando é só eles me responderem Pra confirmar se esse e-mail é real, tá tudo certo com o nosso processo Eles falando que sim, a gente finalmente virou residente canadense That indicates that we, there was a letter sent to you for the visa letter. So what you need to do now is simply um, follow the instructions. That is not a scam. <laughs> I was waiting for that for so long. I, exactly. You do, have a, you do have the right to celebrate right now. Perfect. Perfect. Thank you so much for that. And uh, thank you for the information. Thank you for your time as well. I'm so happy. I'm going to call my parents at the moment. <laughs> So you have a great well, day. My and, and, and enjoy that call with your parents. And uh, I wish you a warm welcome in advance as a permanent resident. Thank you very much. I, I'm I'm gonna love this country as, as it's my own for now on. <laughs> you can bet on that. <laughs> well, we'll love you as our own too. Don't okay. Worry about that. Thank you very much, man. You have a great, great day. Yes, you too. Bye -bye. Thank you. Bye. A gente parou numa cidadezinha aqui para descansar, mais ou menos 4 horas de Thunder Bay E aí eu fui ver meus e-mails, né, dar uma olhada na, né, no que tava acontecendo Responder aos meus clientes e tudo mais E de repente apareceu um e-mail da imigração canadense Com o título falando Ready for Visa Ou seja, depois de 11 meses de aplicação e quase um ano aqui no Canadá A gente finalmente foi aprovado para residência permanente E agora eu e esta senhora maravilhosa aqui Somos oficialmente residentes do Canadá. Pré. Pré-residentes. Pré-residentes pré permanentes. Pré-residentes permanentes. Por que pré, galera? Deixa eu explicar pra vocês. Nós somos aprovados, nós vamos ser residentes permanentes agora tá confirmado. Só que agora a gente tem que mandar os nossos passaportes de imigração para eles poderem colocar estampa no passaporte e aí a gente ir, é, cruzar para os Estados Unidos e voltar de volta para o Canadá para fazer um processo que eles chamam de landing. O landing é basicamente você entrar no Canadá, entrar no país a primeira vez como residente permanente. É, então a gente vai ter que conversar com a gente de imigração lá, né, bater os dados e tudo mais, tudo certinho, mas basicamente quando você recebe esse e-mail da imigração é confirmando que tá tudo certo que os documentos foram revisados e que você agora é um residente permanente só falta realmente é, fazer o seu landing e receber o passaporte de volta então hoje é um dos dias mais felizes da nossa vida a residência permanente quer dizer que agora eu e a Paula a gente tem direito a 100% de tudo do que os canadenses têm né? a gente só não tem o passaporte canadense o que a gente vai ter daqui a três anos né? a gente vai aplicar para a cidadania também obviamente eu quero ser um cidadão canadense mas... 5 anos, né? É, mas, basicamente, a gente já paga. É, se a gente for querer estudar, por exemplo, a gente já paga preço de canadense, a gente tem acesso a todos todo os serviços de saúde, é, enfim, tudo, tudo que uma pessoa que nasceu aqui no Canadá tem, a gente tem de direito agora também. A gente só não. né? A gente precisa de visto pra entrar, a gente pode entrar e sair do país a hora que a gente quiser. Não tem burocracia, não tem mais nada. A gente queria compartilhar com vocês também, aproveitar esse vídeo, aproveitar esse momento para falar da nossa parceria com a Go North também, serviço de imigração aqui no Canadá. Se vocês querem virar residentes permanentes por via de estudos ou por trabalho ou qualquer coisa do tipo, a gente tem uma parceria muito bacana com o pessoal da Go North uh, e que também pode ajudar vocês a fazer todo esse processo. Então é isso, eu queria compartilhar com vocês esse momento. Vamos parar aqui na... Nessa cidadezinha pra tirar foto de passaporte, que a gente precisa mandar para o governo. E a gente precisa mandar nossos passaportes pra eles também. Então a gente vai ficar sem passaporte durante um tempo. Que é meio bizarro, né? Tipo, ficar sem passaporte. Mas enfim, vamos lá. Estamos chegando aqui pra tirar as fotos. precisa dar uma maquiagenzinha, né? E a gente tem que mandar os nossos passaportes a imigração. É meio estranho, né? Ficar sem passaporte É estranho A gente não pode sair do país nem entrar Enquanto os passaportes não, não voltarem Enquanto a gente também não pegar o, o PR card Nosso advogado me ligou agora ele falou que até chegar o cartão do PR mesmo, que é depois que a gente fizer o landing e tudo mais, a gente não pode sair do país. Não pode pros Estados Unidos? Não pode fazer. Ainda um... bem que você não comprou ingresso de show, então. Ainda bem. A gente já pode para lugar nenhum enquanto eu não sair o cartão do o PR. O cartãozinho. Mais ou menos em duas semanas eles retornam o passaporte. A gente vai lá na border fazer o landing, mais ou menos umas seis semanas para chegar o cartão do PR. Ou seja, não pode sair dos Estados Unidos por dois... Não pode sair daqui por uns dois meses. Uns três meses. Okay. Não é como se eu quisesse sair do Canadá, tô sério, né, mais Só cara de criminoso Fizemos as fotinhas fotinhas da Eu tô, <risos> todos, né? eu da tô pala, bonitinha até, você tá com uma cara meio de terrorista Podia ter feito um... a barba, né Nosso endereço Olha só, vai ficar com essa barba né? no bagulho eu, de permanente ficar, né? Meu cartão de permanente aí, assim. Vai vir com essa cara <risos> É só por cinco anos Com o passaporte a gente faz Essa ah, barba e então. Tem que mandar essas fotos junto com os passaportes Passaporte ela. Manda pra onde? Pra aí a gente vai mandar pro endereço que tá aqui no e-mail, que, que a, a gente Orwa vai dela? descobrir já. já. Eu acho. Você só pode passar comigo depois. Né? Bom, acabamos de enviar os passaportes pra Oro, vai chegar em dois dias lá. E agora é só esperar pra gente poder fazer o landing. E muito provavelmente a gente vai fazer um vídeo pra vocês direto fazendo o landing, né? E explicando mais também como funciona. Então aguardem aí as próximas semanas, os próximos meses. Pra gente poder fazer esse vídeo pra vocês E a gente vai explicar depois, né? Fazer um vídeo mais bonitinho Falando sobre o processo, como foi tudo Enviar, não sei o que tudo mais ah, Mas eu tô muito feliz E agora a gente vai tentar seguir viagem aqui Porque a gente acabou trazendo bastante a viagem aqui Em... onde que a gente tá? Dryden Dryden E agora vamos comer e vamos tentar seguir viagem Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, a gente se vê depois de amanhã aqui no meu canal e amanhã lá no canal da Paula. Se você não é inscrito ainda, não deixe de se inscrever, dá o like, curte, comenta e compartilha e a gente se vê daqui a pouquinho. Tchau! Este vídeo foi um oferecimento da Casa Vancouver e Casa Toronto Serviços de Acomodação Estudantil no Canadá. Nosso primeiro dia como residente permanente do Canadá tem o que? neve. <risos> Nossa, toma uma multa Nossa, deu 85 dólares Essa região tem cinco lagos, muito grandes. A gente parou aqui num parque, aí tem um banheirinho E amanhã falou que vai estar sol, mano Mano, tá previsando o tempo, tá falando que vai estar um solzinho